Eu sou o professor Branco, tudo bem? Eu espero que sim. Nesse vídeo nós vamos falar sobre ciência. E ciência é uma coisa muito importante para nós aqui dentro da universidade, que é o que a gente faz e é efetivamente quem nós somos. Primeira coisa bastante importante a gente saber é que quando nós falamos de ciência, a gente tem um conceito muito complexo. Ou seja, todo conceito ele é universal. Significa isso que a gente tem uma compreensão que funciona em vários aspectos, explica todos esses aspectos. Aqui, nesse momento, eu vou mostrar para vocês, vou apresentar para vocês alguns conceitos. Esses conceitos estão ligados a uma ilustração. Para a gente entender o que, que eu quero dizer com isso, seria mais ou menos o seguinte, nós vamos construir um prédio lindo e maravilhoso. Eu cheguei primeiro e vou limpar o lote, ou seja, vou dar uma arrumada ali para depois a gente conseguir fazer todas essas coisas que são necessárias dentro da nossa compreensão do que é ciência. Então, não tenha esses conceitos que eu vou trabalhar com vocês como conceitos definitivos, como conceitos prontos, como conceitos acabados. Além do mais, isso nem existe dentro das ciências. Então, vamos lá. Primeira a abordagem sobre o que vem a ser ciência para a gente entender isso. A ciência ela é, uma, é um instrumento que nós utilizamos, uma linguagem, alguma, alguma forma humana de nós conseguirmos falar e todo mundo entender exatamente o que eu estou falando. Quando eu falo sobre uma determinada coisa, eu preciso que você entenda exatamente o que eu estou dizendo. Concordando ou não, você precisa entender o que eu estou dizendo Os significados, os significantes A importância que eu atribuo ou não atribuo Enfim, você precisa entender o que eu digo O que você vai interpretar O que você vai querer acreditar Se você vai concordar Isso não pode, de maneira alguma Sofrer nada em relação ao que eu estou dizendo um exemplo bem simples que eu utilizo para falar isso, eu utilizo ele geralmente dentro de sala de aula, com pessoas dentro da sala de aula para poder explicar isso, porque isso ilustra uma ação possível dentro da sala de aula, é o de uma cadeira azul. Vamos supor que você que está assistindo esse vídeo agora, eu peço para você ir numa sala qualquer da universidade e pegar uma cadeira, e você vai lá, pega uma cadeira, traz para mim. Eu olho para a cadeira e falo assim, não, mas eu queria uma cadeira azul. Você sai, vai atrás de uma cadeira azul e traz ela. E aí eu falo, não, mas essa cadeira que eu quero é para canhotos escreverem. Você me trouxe uma, caneta, uma cadeira azul para quem é destro. Aí você sai, traz uma cadeira azul para quem é canhoto. E aí eu falo assim, sim, mas eu queria uma caneta azul para canhoto, só que infantil, ou seja, eu não posso utilizar o que tem na minha cabeça para fazer uma expressão, Que você precisa de uma informação precisa, de uma informação mais exata, isso depois aparece muito na ideia do que é uma ciência exata, porque ela elimina margens de interpretação, quanto mais ela elimina, mais exata ela se torna, não que ela seja perfeita ou seja lá o que for, entendido? Então, em ciência, eu preciso falar as coisas e essas coisas serem comuns. Ou seja, quando eu falar cadeira azul, você tem que entender exatamente o que eu estou dizendo e não ter uma interpretação sua. Então, eu não posso falar de qualquer jeito. Eu preciso falar muito adequado e corretamente, com todas as especificidades, para você entender exatamente o que eu quero. Outra abordagem que a gente tem sobre a ciência é que ela abrange algumas coisas que são mais... Além de um simples conhecimento, a ciência ela é um processo, ou seja, para eu construir um conhecimento eu preciso fazer uma série de coisas e tal como o que eu estou dizendo você precisa entender, o que eu estou fazendo você precisa identificar, estar de acordo, também poder fazer para entender o que eu estou fazendo, construído. Então esse processo que acontece faz parte da ciência, o conhecimento em si ou seja, o que eu vou produzir a partir disso que eu estou falando, também é um conhecimento. Esse conhecimento, ciência. Então, fazer conhecimento é ciência e o conhecimento também é ciência. Assim, quando eu falo ciência, eu preciso muitas vezes localizar qual é o ângulo que eu estou observando aqui. Se é fazer ciência ou eu tenho um conhecimento pronto. Uma outra parte que é extremamente importante da nossa ciência, creio que uma das mais importantes até, é a seguinte, processo de construir o conhecimento ou conhecimento. Aí eu preciso do terceiro momento, que é a discussão sobre o conhecimento e o processo que você fez. Dessa maneira, quando a gente vai então falar sobre ciência, nós estamos falando que ela foi feito, um conhecimento foi feito, detalhadamente, apresentando todos os dados, mostrando, testando, fazendo uma série de experimentos, e aí depois que eu fiz tudo isso, eu vou apresentar para os outros cientistas, que a gente geralmente fala assim para os nossos pares, porque são os da nossa área possivelmente, eles vão revalidar, eles vão avaliar, eles vão dizer se isso funciona, eles vão experimentar em outras circunstâncias, e aí eles vão dizer, isso sim funciona, assim, quando o maior número de pessoas, de cientistas, está convencido de alguma coisa, a gente tem uma solidez maior sobre um conhecimento. E é a partir disso que então, a gente vai fazer um celular, uma máquina de raio-x para o dentista, um satélite, uma televisão, um celular. Ou seja, com conhecimentos mais sólidos dentro de uma comunidade que aceita aquele conhecimento e vai aplicar ele. Existem conhecimentos científicos que ainda não foram validados, outros que estão em fase, tem uns que nunca vão ser validados, mas isso é um assunto um pouco mais adiante. Quando a gente fala, e aí agora tentando ilustrar melhor isso que eu falei para vocês, ciência é um processo, é uma discussão, é um conhecimento, esse conhecimento vai ser discutido de novo, esse conhecimento discutido de novo dentro da ciência é o recorrente, hoje eu digo assim, Se eu fumar, faz mal, eu vou morrer. Dali há alguns tempos eu descubro que existem algumas propriedades que não fazem isso acontecer dessa maneira. Então, não que eu tenha tirado esse conceito, ele se transformou em algo mais específico. E aí eu posso, então, compreender melhor tudo. Ou seja, eu não estou dizendo que aquilo estava errado. Eu estou transformando aquilo em uma nova interpretação do que está acontecendo. Um exemplo, o até dois, ou três, que envolvem esses dois físicos. Fantástico! Isaac Newton, ele falava sobre o que era a gravidade, ou seja, ele analisou uma série de comportamentos, criou uma compreensão para explicar esses acontecimentos, e aí ele diz o seguinte, que existe um corpo, uma massa muito grande, e essa massa muito grande atrai as coisas com massa menor para ela. Então o Sol está aqui e os planetas que são mais, é, têm menos massa que o Sol, vão ficar próximos porque eles estão sendo atraídos pelo Sol. Passado um tempo, todo mundo acredita nisso, talvez até algumas pessoas acreditem nisso hoje, aparece um senhor chamado Albert Einstein, e o Einstein diz que isso não existe, isso não funciona dessa maneira, o que funciona é o seguinte, o Sol é muito pesado, e na maneira que ele é pesado, ele vai deformar tudo que está em volta dele, fazendo com que esses planetas menores, que não conseguem deformar tanto o espaço, não consigam ficar aonde eles querem, eles vão cair em direção ao Sol, ficando nessa proporção de peso e queda, ou seja, o que eu consigo resistir com o meu peso, é o que eu consigo me manter afastado do Sol. Para a gente entender mais ou menos isso, como essas duas gravidades se equilibram, Uh, para a gente dizer assim, não, mas por que, que a gente já não cai direto no sol? Só para a gente entender como a Terra também tem, uma gravidade, tem um peso que faz com que ela fique mais longe Enche um balde de água, marca ele uma corda e gira esse balde em torno de você, ou seja, você está é muito mais pesado que o balde, o balde é mais leve que você, só que o balde não vai cair em você, continua sendo seguro por você e à medida em que ele também tem a sua massa, ele tem um comportamento específico. Então a gente já sabe que para eu fazer um foguete subir, para eu colocar um satélite lá em cima, a conta é não cair. Antes a conta, se, fosse, se houvesse satélites, né, seria resistir à atração. Então a gravidade, ela tem uma nova leitura da física clássica, do Isaac Newton para a física moderna, vamos chamar assim, com o Einstein. Compreendido então que a ciência ela não tem nada parado, pronto. Eu estou sempre discutindo. Vamos então à seguinte à compreensão. assim: Existe uma coisa chamada ciências exatas e uma coisa chamada ciências humanas. Quando eu estudo ciências exatas, eu estou tentando explicar o mundo sem a interferência humana procurando a maior exatidão possível, ou seja, cinco dedos. Quando eu estudo ciências humanas, eu não procuro uma exatidão sem interferência do homem. Eu vou tentar explicar como a mão do homem pode matar, roubar, fazer qualquer coisa, uh, ilusionismo, ou seja, eu estou significando ela de acordo com a cultura humana, as experiências humanas. Enquanto se eu estou explicando só o que é a mão, eu estou simplesmente utilizando a menor interferência minha na interpretação daquilo que eu estou falando. Embora exista ainda uma interpretação, ela é bem é, reduzida em relação a essa outra coisa. Então, quando eu falo de ciências humanas, eu estou falando da interação humana na explicação e interpretação do mundo. E quando eu falo ciências exatas, eu estou retirando o máximo possível da interferência dessa interpretação humana, de gosto, sentido e assim por diante, sobre o que está sendo ah, estudado. Vamos tentar entender isso que eu falei agora, assim, tirar a interferência humana o mais exato possível. Ah, esse conceito nós vamos trabalhar ele depois com mais tempo, 10, 15 minutos só para isso. Agora ele está misturado dentro aqui desses 10, 15 minutos de, do que é ciência. A gente tem para compreender que o mundo que a gente enxerga, ele é o que é. Ele é real. Mas você, eu, ou qualquer outra pessoa, quando olha ele e diz o que ele é, eu estou explicando o mundo. O mundo que a gente vai compreender. Eu tenho o um mundo, o um mundo ele é real, ele existe, ele está aqui. Tá? Só que quando eu olho ele, eu vou interpretar e dizer o que ele é. Quando você olhar ele, você vai dizer o que ele é, vai interpretar o que Eu, como sou diferente de você, tenho experiências diferentes, vivenciei coisas, experimentei coisas diferentes, eu vejo o mundo de um modo diferente, então eu vou dizer o que ele é de um modo diferente. Por causa da minha religião, por causa do meu pensamento político, por causa da experiência que eu tive em família, seja lá o que for, a minha interpretação, ou seja, a minha realidade é uma interpretação do que é real. Você, vive uma realidade que você interpreta. Então, a gente pode dizer que existem diversas realidades em relação ao que é real. O que que é esse real? É o que as ciências exatas tentam se aproximar o máximo possível, mas mesmo elas tentando fazer isso se eximindo de tudo, elas se tornam parciais, porque até os instrumentos utilizados eles são compreensões e realidades. Então é impossível é você estabelecer o que é o real. Se você fala o que é real, ele se torna realidade, que é uma interpretação. A minha interpretação da realidade me aproxima de pessoas que também têm uma interpretação parecida com isso. Ou seja, a nossa realidade dentro da universidade é tal porque nós utilizamos uma compreensão específica para isso, utilizamos uma linguagem específica, vivenciamos as mesmas coisas e assim a gente pode então ter uma realidade comum mesmo que cada um de nós tenha ela apenas mais parecida com a do outro, mas nunca igual. Ou seja, quando eu falo de ciência, eu estou falando da interpretação do real. Essa interpretação do real ela pode buscar uma pureza de chegar no exato, de tentar encontrar o real, explicar o real, que é impossível, mas eu posso me aproximar o máximo possível, mas eu posso também estar fazendo ciência humana, aonde eu vou falar sobre as interpretações das pessoas. Entendido isso? Ah, um exemplo, para a gente passar rapidinho por esse tipo de explicação. assim: ah, Eu não posso estudar Deus, mas eu posso falar sobre Deus, sobre como todas as pessoas, todas as religiões, todos os grupos, dizem quem é Deus. Então eu não vou estar falando exatamente quem é Deus, mas sim a realidade que essas pessoas percebem, do que eles chamam de Deus. Então, eu posso estudar qualquer coisa? Posso! A interpretação que as pessoas fazem dele dentro das ciências humanas. Então, encaminhando todo esse conhecimento, vamos mais um pouquinho. Uma coisa que é extremamente importante a gente falar agora, neste momento aqui, não a gente está apresentando um conceito, um engatinhar do que é ciência, é que o conhecimento científico, ele é um tipo de conhecimento. Nós temos conhecimento religioso, conhecimento filosófico, conhecimento empírico, senso comum. Ah, todas essas coisas são interpretações da realidade. A ciência busca se livrar do máximo possível de penduricalhos para conseguir fazer com que, que ela está dizendo seja compreensível para todos, todos consigam compartilhar isso, entender o que está sendo dito, sem interferências muito específicas de um determinado grupo ou de outro, ou de uma época ou de outra, e é assim por diante. Então, o conhecimento científico ele é extremamente importante para nossa sociedade, porque a nossa sociedade vive um comportamento tecnológico dentro de um contexto de grandes coisas que precisam da ciência. Se você tirar a ciência, a gente não teria como funcionar dentro do mundo que a gente vive hoje. Poderia funcionar dentro do mundo de dois mil anos atrás, de três. Anos. 500 anos atrás, dos 200, 300 anos atrás, quando a gente tinha uma perspectiva de explicar o um mundo diferente da que a gente tem hoje. Os objetivos que a gente tem hoje com o nosso conhecimento são de produção, satisfação das necessidades e assim por diante. Enquanto que antigamente era só, sei lá, o que as pessoas pensavam. Eu sei, mas não é o momento agora. Sou professor de História. Tá, mas vou seguindo lá. Quando a gente quer saber o que é a ciência e o que não é a ciência, a gente tem que sempre fazer e trazer à luz a seguinte questão. Se explica como funciona, é ciência. Se explica por que funciona, é qualquer outra coisa, não é ciência. Se eu quero saber a origem da vida, eu, eu não quero saber por que, que o homem foi criado, por que, que a vida foi criada. Eu quero saber como ela foi criada, para eu poder reproduzir, para eu poder ver se funciona. Isso é ciência. Eu preciso explicar como. Isso é ciência. Se eu tenho que explicar um porquê isso, ou porquê aquele outro, isso não é ciência. Mais adiante a gente vai falar um pouco de filosofia, onde a gente vai encontrar os idealistas, os materialistas, isso precisa ficar evidente assim, nessa limpeza do nosso lote aqui, explicando o que é ciência. Qualquer coisa vocês podem fazer as perguntas no fórum, que vai estar liberado. Vocês podem fazer as perguntas ou deixar uma pergunta lá, na, lá embaixo desse vídeo aqui, tá no YouTube. Feito isso, tranquilo e tudo de bom. Obrigado, até a próxima explicação. Sim, você, fica em casa, não sai. Fica bem.